Sou Frei Orestes Serra e é com alegria que em nome de nossa província quero desejar a festa de São Pedro, um feliz aniversário ao nosso irmão Pedro Jeremias Brooks Pedro, felicidade. Você tem fama de ser esquecido, você nunca esquece o essencial que é o seguimento de Jesus Cristo e ao amor ao aos povos. Um grande abraço.